Põe o negócio na cabeça. Ai, Põe o negócio saco, nem, nem chega perto. Dá uma ajuda. Vai, baixa. Não vai mostrar. Vai ter nada. Não vai mostrar nada. Não, para. Não. não, para. Eu sei, Eu não, Do castigo do saco, porque já veio montada de casa. Metade da sim, cara metade da, cara... Metade da cara tá pronta. Bom dia, estranha! Pau! Começa rápido, eu né? tô aqui dentro. Vou aí. começar, vai. Beijo, tchau. O que a gente vai pedir pra misturar no Ice. Ai, nosso drink maravilhoso. Eu gosto ou de chá... Não, chá não dá pra pedir, ah, porque vem errado. Tipo, guaraná? Soda? Vou pedir suco de cranberry, porque faz o útero e a gente precisa. É. Se ficar com o útero. Acho que ele deve dar esse tá ano. Eu não engravido porque eu tenho útero o infantil. <risos> Vocês fazem em casa esse drink? é gente fez um drink lá no circo, né, Tu criou... Ai, lá no circo! deu nome da nesse nesses drinks, bobear! É, a, a barman lá que, que era uma, uma querida, fofa. uma oriental, queridíssima Falou que ia batizar com o meu nome Que era whisky, água com gás e xarope de violeta Pensa! Pensa o enjoo desse drink! E com uma, uma taça linda Osta, e com um gelo gigantesco. Tipo, parecia que tinha saído aquele desenho era de gelo. A gente, desde o começo, a gente tá falando que o Otávio é maquiador, mas está aprendendo a se montar, porque é isso, entendeu? Ah. Não é beleza, é saber criar ilusão. É, basicamente, tu transformar o teu rosto numa tela em branco, né? E assim, tu tem que ressaltar aquilo que realmente, tipo, não existe ainda aqui. tá criando. É isso, é uma criação de uma nova imagem. Tipo, se tiver uma mulher bonita, tu vai acentuar com luz e sombra também, sabe mas pouco, né? Sabe o que é? Agora vocês vão entender. O vídeo da batata. É a mesma coisa que uma batata? Você tem que pegar o um negócio que não é e fazer virar. Que é uma batata e fazer virar uma cara. Ai, eu Pô, eu consegui fazer uma cara feia. Daí, mas quando como... viu. Cara, Para. Artista, Um artista. É, eu fiz uma, uma diva. Eu fiz uma diva Porra, na minha batata. Ele não só criou uma cara na batata, como ele criou a cara de alguém. É. Se esse mundo existe. Graças a Deus, porquêses! Sabe o que tem que a gente pode fazer de vídeo, que é a mesma coisa, mas não vai ser repetida? Uhum. Tem o do ovo. Uhum. Uhum. Tem gente que maquia o, oh, o ovo. Que é também, assim... Eu acho que deve ser muito mais difícil pelo tamanho, porque a batata ainda é Sim, um pouco maior, você faz as coisas... Mas ah. O ovo você tem que usar só pincel pequena tipo... E o ovo, geralmente, a superfície dele é oval, no caso, né, a batata ainda tem um pouco... Ela é meio plana, tem as curvas dela, mas tem alguns setores, tipo, no rosto que eram meio planos. Agora, Uma o ovo... Semida, né? Totalmente oval, vai ver que vai ficar mais é um difícil, ainda, não, né? Redondão, é um é um né? né? Querida. Eu só minto se for pra fazer pegadinha. <risos> Ó. Bom. Aí pega a peruca cagada, pega a roupa de trabalhar, pega o colar da Odalisca e aí se acha linda no final. Tipo, talvez vocês me achem horrorosa, mas eu tô me achando linda. É isso que vale a opinião de vocês, caguei. <risos> Ai! Vamos dançar, vai, não, na verdade. É. Vamos, deixa eu desligar o som e a gente vai fazer o fim, porque senão não vai ser fim esse vídeo. Pegar a fenda, querendo falar sério, a gente não conseguiu concluir nada. Agora eu me acordei, deixa eu ver. Ai, eu tô bonitona, tu. Gente! É ah! Louca! Hoje a gente foi longe demais, nós Foi igual a Como todo vídeo, Uf. não se esqueça… Não se inscrevam no canal. Se inscreve nesse caralho nesse canal, gente. Não esquece de dar o um like, porque o YouTube fica achando que você gosta da gente. <risos> Pelo menos vamos é? me enganar é o YouTube. famoso aqui da Enza? Bah! As redes sociais do ah, canal. Amor. Facebook, Instagram, Canal As Ursa. Canal As Ursa. Sem S no final. As redes pessoais, nossa. Otávio Maciel. Otávio! Que senão não vai achar. Otávio, Otávio Maciel e Enzo Cunha. E é isso, gente! Ai, que lindo! Essa dignidade foi. Primeira de 2020, já percebeu? E é isso, meus amores. Nos vemos no próximo domingo. Hum. Tchau! Down for